As últimas eleições mostraram muitas diferenças entre o presidente Bolsonaro e o candidato Lula. Uma delas, você precisa saber antes de votar no próximo dia 30 de outubro. Bruno, goleiro do Flamengo, acusado de participação direta na morte de Elisa Samuza. Eu expresso aquilo que eu sinto, que eu vejo. Aqui é 22. Tá explicado porque que os bandidos gostam tanto do. eu, outra. Dá, eu outra. A minha especialidade é matar, pô. O senhor já deu um sopapo em alguma mulher, alguma vez, sim ou não? Já.